na área de internet! Será que eu vou conseguir ter um projeto online algum dia e me libertar dessa merda, desse trabalho que eu tô vivendo aqui preso todo dia no escritório? Ué? Claro que sim! Me fala, quantas coisas na sua vida hoje você sabe fazer que antes você não sabia? Porque simplesmente você aprendeu. Você foi lá, estudou, você teve mentores, você teve caminhos, você executou você errou, você aprendeu com seus erros, você fracassou, você se fortaleceu e hoje você dominou, você masterizou. E se é algo que você faz muito bem, provavelmente você passou uns 10 anos fazendo isso, que é uma, uma, uma continha aí que o Malcolm Gladwell do Escreveu vários livros, Blink né? tal. Ele traz aí, né? São 10 mil horas para você atingir a maestria de algo. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje, com a quantidade de, de conhecimento acessível on-clique no YouTube, tutoriais, programas online, cursos, porra, mentorias, masterminds, grupos de negócio, você tem muita opção para você se aproximar de pessoas que já dominam o que você está querendo dominar. Que possuem histórias de sucesso, possuem caminhos onde você não vai precisar cometer todos os mesmos, mesmos erros, você vai cometer novos erros, né? Você vai ter desconforto, você vai expandir a sua, sua zona de conforto aí, isso pode causar um pouquinho de dor no início, mas você vai aprender, então se hoje você acha que não leva jeito para internet, esses negócios de internet, então você não leva jeito pra vida, para começar, né? porque tudo hoje tem alguma conexão online, em termos de, de comportamento né, olha a sua vida, fala para mim que você não entende nada de internet, me fala se você não, não mexe no whatsapp, se você não manda sticker, se você não responde e-mail, se você não está nas redes sociais, você está, você, você só não está com uma visão de negócio, e aí você talvez não tenha um uma, um reflexo natural de imaginar que tudo que você faz para comportamento pessoal na sua vida, de comunicação, de interação, de, de até formato de trabalho, que de repente você usa essas ferramentas no seu trabalho atual, mas você não conseguiu parar para pensar que você pode transformar isso tudo num negócio, vai ser fácil, vai acontecer de um dia pro outro? Não, mas vai exigir curiosidade, vai exigir investimento de tempo, energia, dinheiro, provavelmente mais que é totalmente possível, basta você decidir, falar, cara, eu quero esse desafio na minha vida, eu quero aprender, eu quero me adaptar, eu quero ser flexível ao ponto de, de estudar isso daí e empacotar projetos e negócios e formatos do mundo. Essa é a nossa maior diferenciação em relação ao resto todo do reino animal, né, a nossa capacidade evolutiva e adaptativa para aprender e executar. E transformar contextos e ambientes, né, em função daquilo que, é que a gente quer conquistar. Então, se hoje você não tem facilidade com esse mundo da internet, do marketing digital, é algo temporário. E você ainda. Esse é o poder da, da palavra ainda. Você ainda não domina isso tudo. Mas não quer dizer que você não possa dominar. Então, se você traçar um plano de ação, você vai chegar lá necessitar garra, resiliência, né, foco, pra você seguir em frente, mas se você virar a chave na sua cabeça falando eu quero, você pode, você vai, tá? Então não dê muita voz aí para esse medo, ou para essa vozinha auto sabotadora que tá te paralisando nesse momento. Isso não é uma desculpa, tá? E se precisar de ajuda para seguir com os próximos passos aí, para iniciar nesse mundo com com os bons questionamentos, com as boas perguntas, para você não perder tanto tempo ou tanto dinheiro, conta comigo, porque eu tenho vários formatos aí de transformação, desde mentoria, programa online, o que for. você pode dar uma olhada aí na, na, na descrição, porque são programas que vão te ajudar a primeiro se autoconhecer, ter clareza de propósito, né, para você definir um bom norte. São programas que vão te dar visão estratégica para você planejar essa mudança com segurança e minimizar né, um monte de medo que está na sua cabeça aí. Você ser programas que vão te ajudar a tangibilizar esse norte numa ideia de produto. Pegar esse primeiro produto e fazer uma primeira venda. Depois pegar essa, essa primeira venda e transformar em primeiras vendas. Pegar essas primeiras vendas e transformar num negócio com previsibilidade. Isso daí é uma escada, uma evolução que você vai conquistando a cada, a cada etapa. Então, existem caminhos, né? Caminhos que eu percorri, caminhos que pessoas que eu ajudo, aí, centenas de pessoas que se libertaram da CLT ou de um trabalho, numa né, prisão no um trabalho, conseguiram né, se libertar e desenhar um novo ciclo né, com muito mais sentido, muito mais alinhamento com seus valores. Então é super possível, qualquer pessoa consegue, qualquer idade consegue. Já tive alunos de 17 anos até, até 65. É, estudantes aí que, que conseguiram desenhar o estilo de vida pés descalços independente da idade, você às vezes subestima o seu poder, cara, de transformação é, é infinito, a nossa, é infinita a nossa capacidade, só que a gente vai criando tanta trava que, que a gente desperdiça o nosso bem mais valioso, que é o nosso tempo e é a nossa energia, então não desperdice, acredite que é possível, mas também tá não espera sentado assistindo Netflix, né? Dá o gás! Então conta comigo aí nessa jornada, se curtiu, dá um like, manda esse vídeo pra uma galera aí porque sem dúvida nenhuma, assim como você, se você conectou com essa mensagem tem muita gente precisando de, de empurrõezinhos assim, então você vai saber que tipo de pessoa vale a pena você compartilhar isso. Então, manda lá! Beleza? Seguimos!